Caro amigo corretor e vendedor, preparei para você algo especial. Eu chamo de algo divino, um dom que Deus me deu, algo que vem do céu. Eu quero compartilhar com você quatro princípios envolvendo em torno de 15 aulas, tá? Os quatro princípios são: 10 passos para você vender em 10 dias. Nós vamos falar sobre negociação, os principais pontos, pilares para você fechar negócio. Não adianta você ter um contato, saber captar o cliente, mas perder a venda, não saber fechar o um negócio. Preparei para você também, marketing é a base que o corretor de imóveis precisa saber. Meu caro, não é só pegar uma foto e impulsionar no Instagram, no Facebook. Tem detalhe escondido por trás para você ter sucesso e almejar um cliente com potencial de compra. Tá cansado de receber cliente frio, cliente que não dá retorno? Eu vou te ensinar um detalhe super secreto que tá dentro da configuração do Instagram do Grupo Meta. Gente, eu preparei também para você mais um tópico que chama-se Documentações de Imóveis, onde você vai aprender todos os detalhes do fechamento de um imóvel desde a matrícula atualizada, financiamento imobiliário e tudo mais. Se você quer cair para dentro, quer mudar de vida, quer partir para outro nível, quer ultrapassar a concorrência e quer ser reconhecido nas suas redes sociais, então você deve cair para dentro desse pré-curso, um curso simples, rápido. Cara, menos de três dias você aprende tudo e você só não vai ganhar dinheiro se não quiser. Além disso, eu te aconselho, além de comprar esse curso que eu já fiz aqui pronto para você, o link está aqui embaixo, você colocar em prática tudo que você vai aprender. Você comprando esse curso, você tem acesso ao meu WhatsApp e pode tirar dúvida a qualquer momento diretamente comigo. Se você não me conhece, eu sou o youtuber mais renomado do sul do país, com mais seguidores e mais de 15 milhões de visualização. Mas o que quer dizer isso, Diego? Quer dizer um resultado, meu cara, de vendas no litoral norte gaúcho, na capital de Porto Alegre e na Serra Gaúcha. Clientes felizes e clientes não só do Rio Grande do Sul, como de outros estados e inclusive clientes de outro país também, meu cara. Se você quer mudar a sua qualidade de vida, dar uma condição para sua família, vem comigo, caia para dentro desse curso aqui que eu preparei para você e vamos atingir esse nível de corretor que o mercado está pedindo nesse momento. Te espero lá. Um abraço, gente. Deus abençoe e que ele seja a paz que você precisa para tomar essa decisão de vir comprar esse curso. Um abraço. Tchau, gente.